Gente, vou mostrar para vocês como deixar uma parte da imagem colorida, por exemplo, só a camisa, ou só o cabelo, ou uma determinada área que eu queira chamar a atenção. Então, primeira coisa, eu vou vir em New Adjustment Layer, vou colocar na opção rio Saturation e vou tirar a minha saturação. O que, que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma imagem sem saturação e mascarada, onde o branco deixa preto e branco e o Preto vai revelar a colorização. Então eu vou pegar a ferramenta brush aqui e vou apertar o botão direito. No caso, eu vou mostrar só o cabelo dela aqui. E eu pego o pincel de acordo com o tamanho que eu preciso detalhar. Vou dar um CTRL mais, barra de espaço para poder puxar a navegação. E vou começar agora o meu trabalho. Eu vou pegar e vou pintar. Estou pintando de branco, eu tenho que pintar de preto. Não tinha invertido. Então eu vou começar, ó, a fazer a minha pintura normal, ó, preciso de um brush maior, eu aumento. Tem uma barrinha, um atalho, gente, que é o colchetes para cima e o pra baixo. Um aumenta o tamanho e outro diminui. É um atalho que eu uso muito, tá, é, no meu dia a dia. Tá vendo que eu dei uma erradinha ali? Não tem problema. A gente, depois, ó, se eu errar assim, igual eu errei aqui, passando a mão agora, eu posso corrigir e eu fiz alguns erros aí de propósito pra gente. Como que eu posso corrigir? Eu inverto e posso selecionar essa parte. Então, gente, barra de espaço para poder navegar. Eu alterno. Ó. X é o atalho para alternar entre o background color e o foreground color. Aí o que, que eu vou fazendo? Eu vou fazendo meus ajustes aqui. Ó. Usando branco e preto para poder chegar no acabamento que eu quero. Aqui eu invadi a cor um pouco. Ó. Eu Tenho que deixar ó, preto e branco. Então eu vou pintando... É, de branco aqui, então eu inverti ó. pintei de branco e pronto e aí o que, que acontece, vou até pintar essa aqui, ó. deixar porque eu sei que a lente dela é vermelhada, vou deixar essa parte aqui só para poder fazer essa brincadeira vou deixar, poderia pintar a boca dela, vou fazer aqui rapidinho depois vou dar um CTRL Z então pronto, eu posso escolher a parte que eu quero deixar em destaque, aqui eu tenho um azul também que eu sei que é o do jeans, ó, poderia liberar ele. Depende do resultado e quais as cores que você pode usar. Em design tem uma técnica que o pessoal chama de elementos de repetição. O que são elementos de repetição? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma, uma logo que é avermelhada, logo da Adobe, por exemplo. Então, é, colocar só uma camisa laranja em destaque, por exemplo, que é, valorizaria essa cor, ia valorizar, né, o vermelho, por exemplo, ajudaria a valorizar Algum elemento visual. Então a ideia é essa, é puxar para frente o objeto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.